E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte irmãos Estamos no GTA 4 e eu já fiz isso com a polícia, tanto no 5 quanto no San Andreas e no GTA 4 no Vice City Mas hoje nós vamos fazer com uma ambulância, estou ligado que no GTA San Andreas tem até um memezinho E o sistema de saúde de San Andreas é tão bom que os caras atropelam pessoas, matam, né? A ambulância atropela o cara, mata o cara e vai lá ressuscitar ele só para mostrar que eles são bons. Mas no GTA 4, eu sinceramente não sei como é que funciona as ambulâncias. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos seguir a ambulância para ver o que acontece. Primeiramente, não tem como fazer como lá no GTA 5 é ligar, né? Para eles, eles vêm. Mas a gente vai ter que espancar alguém aqui na rua, certo? Pra que a ambulância seja acionada. E assim a gente vai pegar um carro e vamos atrás da ambulância. Será que eles é, circulam e acontece alguma coisa na rua, eles vão lá pra ajudar? Ou eles só ficam circulando, não acontece nada. Não sei, assim, a gente vai seguir pra ver se vai acontecer alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa legal, um detalhe interessante, ou se simplesmente nada, never! Se, seguinte, galera Se inscreve no canal, compartilha o vídeo Curte, comenta E é, me segue no Instagram Então eu vou Encontrar aqui um sujeito Tá meio largado o meu jogo, velho ele até ter quatro largados Fazer o que? Vamos, vamos pegar um, um cara aqui ó Eu tinha até espancado aquele ali para ver se a ambulância vinha E ela vem Então tem que tomar cuidado com a polícia, né, também é o chinês? aqui nele. Para de empurrar o cara. Bate no cara. Como é que bate aqui? Ó? O F? Ih, os caras começaram a brigar. <risos> os caras começaram a brigar, irmão. Olha isso. A polícia. Ali, ambulância, ambulância ali, ambulância ali. Vou pegar um carro aqui. Vamos pegar o um carro aqui. O caras começaram a tretar do nada ali, parceiro Eu vou ficar aqui dentro do carro, né, pra não perder a ambulância Eu não sei porque a ambulância foi chamada, se os caras nem morreram, né Mas cuidado do cara que querer é roubar meu carro então, Tá aí, galera, a ambulância tá aí Ó, o pau tá quebrando ali, ó <risos> Ih, olha lá, lá Agora o cara vem de mim, sai fora, meu irmão Ó, um doente aqui, ó, ambulância. Será que vai ajudar? Ah, levantou, lá, ó, ó. Nossa, mano. Fala pra você, o GTA IV, ele tem muitos detalhes, irmão. Você não tem noção. É um jogo que tem, tipo, é rico em detalhes. E aí, essa ambulância não vai sair, não? Tá... Ah, é o trânsito, né? Tá... Não, tá vermelho. Mas aquela pode passar. Beleza, ó, vamos lá, hein. Vamos seguir. O jogo é meio escurinho, né? Meio apagado. Vamos seguir a ambulância besta do GTA 4. Vamos lá. Será que ele saia rebocando geral? Ah, o cara me bateu aqui, velho. Tá vendo que tem uma ambulância na frente, cabaço? Tá com a ligada, deve tá com alguma ocorrência Apesar que eu tropelei o cara ali e não aconteceu nada, mano Esse é um jogo que, cara, sinceramente O GTA 4, Eu só joguei as DLCs, cara Eu não joguei o GTA 4, acredita, velho Mas Mas Eu vou dar uma olhada lá no Na versão do PS4, acho que deve ter se não tiver troféu online, eu vou jogar. Vou jogar lá, até mesmo pra platinar ele. Vai, ambulância, tá aberto. Ou ela quer virar? Meu amigo, a ambulância quer virar, velho. Certeza. Tá com um cara só, né, na frente. Vou tentar tirar esse cara daqui. Acho que ela quer virar lá, o pneu, ó. Vamos ajudar ela aí. Vai. Vai. Vai, vai. Meu Deus, o trânsito aqui é uma merda. Vamos lá, vou tentar tirar ela daqui, galera. Caraca, os caras não ajudam ninguém, velho. Será que eles estão indo para um... Sei lá, eu não buscar alguém com coronavírus, sei lá. É óbvio que não, né? Ó, ó. Ih, caramba. Olha aí a loucura, a loucura. Ambulância loucona também, velho. Os caras sobem calçada. Aonde esses caras não estão tá indo, velho? aí é, quer virar. Olha isso, velho. Caraca, você tá lagado, velho. Preciso atualizar minha placa, velho. De... Minha placa de vídeo, mano. Ó, galera, já viu que a ambulância sobe em cima de calçada. Só não ajuda as pessoas, ó. Só não ajuda o povão, ó. Vamos ver. Esse jo... Olha lá, o povo sai mancando, sai machucado. Aí, aí. Ali o cara ali, a ambulância. Mano, a ambulância não ajuda ninguém, cara. É assim mesmo. Nem a polícia tá aqui, meu. Véio. Eu tô batendo em geral aqui, nem a polícia. Tô tentando liberar ela, hein. Aí, ambulância, vai, vai. Aonde ela tá indo, Galo? <risos> Ó, oh, quase atropelou uma pessoa, aí. Cara tão bravo comigo, velho, cara sai batendo em geral ali. Nada, nada, nada, nada. Não ajuda ninguém, cara. Ela tá me xingando aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aí embora. E aí eu vou atropelar mais uma pessoa pra ver se chega mais uma ambulância. Deixa essa aí embora, vai. Ó, galera, ó. A ambulância tá aqui, ó. Eu atropelei uma pessoa ali embaixo. E provavelmente eles estão indo lá. Vamos ver se ele vai, vai ajudar a pessoa. Eu atropelei uma pessoa aqui embaixo, ó. Provavelmente ela... Caraca, a ambulância é loucona aqui, velho. Olha isso. Ei, ei, ei. Cara. Vai, irmão. Acelera pra frente. Mano, a ambulância... No GTA 4. É Locona. Aí, aí. Ah, eles, eles querem ir pra frente e pra trás. Tá ali embaixo. Olha isso, mano. <risos> Galera. Não ajuda ninguém, mano. Aí tá vivo, cara. Uhul. Aí aí a aí, ambulância aqui, ó. Vamos ver se vai ajudar ele, galera. Caraca, a ambulância não funciona no jogo, cara. Olha lá, olha lá. Simplesmente não funciona, mano. Olha lá, saiu, saiu. Nossa, o cara doido! Que isso, cara? Olha lá. Colapso na saúde. Olha lá, agora vai ajudar o cara. Oh, oh, oh Depois eu... Vai salvar, será? Vamos ver. Vai nada lá, ó. E o. E, e, e, e, e... Ah lá! <risos> Galera, se vídeo vai ficando por aqui, a gente viu que a ambulância é loucona. Eles. Você atropela alguém, ela vem, mas não vai lá ajudar. E depois você atropela na rua, ela ajuda uma hora não. Aí ó, é o cara aí, Paramédico aqui, ó. Malucão, irmão. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Provavelmente ele vai lá chamar um guincho pra. A bula de... <risos> capotou ali mano. Ui